Oi, fala aí galera, e aí a gente tá voltando com mais um vídeo aqui, agora no Xbox One né? é, Esse vídeo é porque esses dias eu tive uma dúvida, que uma pessoa veio me tirar E eu não soube responder, mas aí eu fui atrás, cascavilhei, porque o último vídeo, eu acho se eu não me engano, tá de 2014 ou 2013 Então eu resolvi fazer esse vídeo que é pra tirar a dúvida da galera qual seria o assunto? É, download em segundo plano no Xbox One certo? É, Muita gente sabe aí como é que faz o download Deixa tipo, Você bota seu videogame em stand-by E ele vai ficar fazendo o download lá dos seus jogos E depois quando você voltar a ligar seu videogame Já vai estar completo Então vamos lá Primeiro de tudo Você vem aqui Configurações Todas as configurações, certo? Aí espera carregar lá teu videogame. Aí você vem aqui, energia e inicialização. Você coloca para o lado, modo de energia e inicialização. Aí aqui você, aqui tá a opção desligue ou não, é, aqui você não mexe nada e você vem aqui. Existe duas modalidades essa modo de energia inicialização imediata que você pode baixar atualizações automaticamente inicialização mais rápida ligar a TV receptor de cabo ou satélite usando o console para quem tem TV a cabo etc você não marca o modo de energia você marca o modo de inicialização imediata marcou aqui na lateral a sua direita tem baixar atualizações e compras automaticamente, marca sim, o meu já tá marcado ali, desligar armazenamento com o Xbox ligado, deixa marcado também. Isso daqui não, porque é, é, eu não tenho a TV a cabo aqui, não, não, para mim também não interessa. Muito. Então deixou aí, certo? É, vai estar tá marcado. E quando você colocar para fazer o download dos seus jogos, já vai estar tá configurado. Para você tá fazendo download, por exemplo, eu que coloquei a conta do, do EAX Que eu coloquei lá e botei um monte de jogo baixando Aí eu deixei aqui meus jogos baixando, fazendo download, enquanto eu fui dormir ou enquanto eu fui trabalhar, etc Tá lá, botei tudo, etc, tudo bonitinho Então é isso, o vídeo é rápido, é só para tirar essa dúvida da galera aí quem ainda tinha dúvida de como fazer download em segundo plano dos seus jogos. Para quem não entendeu, download em segundo plano é para quando o videogame está desligado e mesmo assim continua fazendo download igual no Xbox 360. Valeu, galera. Muito obrigado. Quem gostou, dá um joinha aí, certo? Curte nosso canal e compartilha. Valeu!